O ela tem essa missão de é, abrir dados e aumentar o acesso à informação para que a gente possa realizar direitos humanos. Então, direito à educação, direito à saúde, à segurança pública. É, e isso a gente, tem, a gente tem... A gente acredita no potencial da informação e dos dados para isso. E não é só a transparência pela transparência, né? São os dados é, em uso para efetivar direitos. Então, o CODA, como um encontro, ele é essencial para que as pessoas se apropriem disso e possam levar para suas organizações, para os seus veículos, esses instrumentos para transformar as suas realidades. É, o CODA faz parte de uma, de uma frente da Open Knowledge que é de formação, alfabetização em dados que é como a gente consegue construir capacidades tanto para pessoas né, quanto para organizações, então, por exemplo, ONGs, é, coletivos, pessoas que queiram transformar suas realidades e que possam usar tecnologia e dados para isso. Então, a escola é, dá instrumentos, ferramentas para essas pessoas é, fazerem essas transformações. Então, a Openology, ela tem três frentes. A gente também atua com advocacy, né, com é, engajamento público, inovação cívica. É, e a Escola de Dados ela é a frente que representa esse esforço de criação de comunidade, de capacitação, de formação. Então, a gente tem tutoriais colaborativos, é, faz cursos e encontros como o CODA. O CODA é o grande marco, o grande encontro, né? É, mas a gente tem outros momentos também ao longo do ano. E a gente tem uma perspectiva, inclusive, de, de poder crescer, né? de dar passos adiante, fazer CODAS regionais, e para outras regiões do país, porque o Coda é sempre realizado em São Paulo, e a gente quer que mais pessoas tenham a oportunidade de estarem presentes nesse momento.